Guerreiros, está na área. Pessoal, está eu Beleza. e o Thiago aqui, estamos indo participar de um vídeo do Resende, né Thiago? É isso aí, pessoal. Aonde vai ser o prêmio final concorrendo a 250 mil reais. Caramba, é dinheiro, hein? Gente do céu, eu tô mais do que ansiosa, Thiago. Nossa, eu também tô ansioso pra caramba, cara, imagina Pessoal, deixa eu explicar pra vocês Pra quem não sabe, a gente mora perto de Londrina, né Tiago? Sim, a gente mora em Marialva A gente mora em Marialva, dá mais ou menos uns um 100km até Londrina Só que estamos de férias e estávamos na praia A gente vai ficar na praia até dia 3 de janeiro e hoje é dia 26, hoje é dia né? 26 hoje é dia 26 de dezembro. de dezembro. A gente estava na praia, passamos o Natal na praia. Pra quem acompanha a gente no Instagram, sabe que a gente tá postando tudo pra vocês lá. E surgiu essa oportunidade, né? A gente foi convidado aí a participar desse vídeo. E a gente falou: a gente não pode perder um prêmio de 250 mil. Imagina nós como ganhadores. Meu Deus. Então a gente saiu da praia e estamos indo direto para Londrina. Não vamos nem passar em casa, vamos direto para Londrina. De Londrina, depois do vídeo, a gente vai descer de volta para a praia, porque nossa família, o Cauezinho está na praia. A gente vai passar a virada de ano na praia. Mais ou menos da praia até Londrina vai dar uns 650km, pessoal. Nós estamos mandando um monte para poder participar desse vídeo. Espero que a gente... Vai valer a pena valer porque a, pena. a gente tem que ganhar, Thiago. Na verdade, já não começou muito bem o dia. A gente acordou cedinho, pessoal. A gente acordou 7 horas, 6 horas da manhã, né, Thaís? Aham. Uhum. Pra poder fazer essa viagem, que é uma viagem. E a gente, lá da casa onde a gente está ficando, lá da praia, a gente andou mais ou menos uns 150, 170 km, né, Thaís? É, foi. E a gente estava com o Sonata, o outro carro nosso. E o carro deu pau, galera Deu problema lá no alternador, a bateria apagou Desligou o carro no meio da estrada Não ligava E daí, pessoal, tive que ligar pro meu pai Pra ele trazer a caminhoneta pra gente Andou quase 170 km, né, mais ou menos até isso. Pra trazer a caminhoneta A gente ia ficar esperando lá mais ou menos duas horas Mais de duas horas porque o trânsito tá complicado, galera tá Complicado pra caramba. E ele ficou com bomba de esperar o Sonata arrumar. Obrigado, pai, por ter ajudado eu nessa. <risos> e a gente pegou a camioneta e tá partindo. Esperamos que chegamos a tempo, porque atrasou tudo essa, esse conserto do Sonata aí. É, ainda não consertou, tá lá ainda pra consertar, meu pai tá lá. A gente já reservou um hotel lá em Londrina, que a gente vai ter que pousar lá. Por quê? Pelo seguinte, galera. A gente não pode dar muito spoiler do vídeo. A gente também não sabe como que vai ser esse vídeo. Esse aí, né? vídeo aqui, gente, provavelmente ele vai sair... Ele vai sair, né, Thiago? Sim. Depois que o resende soltar o, o dele, o né? Dele. Esse que a gente vai fazer a gravação. O link então, a gente... vai estar tá na descrição para vocês assistirem. A gente está gravando ele no dia 26 de dezembro, mas a gente não pode postar. Então a gente vai postar depois que sair o vídeo principal dele lá. Sim. Esse vídeo, pessoal, ele vai começar... Meia-noite, pelo que foi no passado, meia noite de hoje, do dia 26, e ele vai terminar às 6 horas da manhã, né, É. Noite inteira, galera. Mas nós já somos acostumados com a madrugada, né? Sim. Mas, pessoal, é isso aí. A gente vai pra Londrina. Vou gravando tudo pra vocês. A gente já está na estrada aqui. Já passou uma serra, né, Tiago? Já passou uma serra. É. E estamos a caminho de Londrina aí. Vou mostrando tudo pra vocês. Chegando no hotel, mostro pra vocês como vai ser. Não sei se a gente vai conseguir filmar muito pra vocês lá na hora que a gente estiver fazendo o vídeo com o Resende, né? Porque a gente está indo pra fazer a participação do vídeo dele. Mas o que der pra gente gravar, a gente vai colocando aqui nesse vídeo pra vocês, tá bom? Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para esse vlog. Galera, já estamos aqui em Londrina, já pegamos o hotel. A gente esqueceu de filmar para vocês. Porque a gente foi... Muita é, comida, a, a gente já foi, já jantamos. A gente chegou, pegou a chave do hotel, tomou um banho correndo e já saiu pra comer. Aí já comemos, agora a gente vai pedir um Uber, né? Sim, a mesmo. gente já aí é, que a gente tem que estar lá nove e meia. Nove e meia. Agora que hora? Oito e meia agora. Oito e meia. Né? Tem uma hora pra poder estar lá. É longinho o local lá, tá então, Já vamos pedir Uber, já vamos Você partir já foi pra lá. Você já uma vez, né? Já. Você já. participou de um vídeo dele. Já né? participei de um vídeo. É longe, né? É longinho, então, da tá onde a gente está, né? Já vamos pedir Uber já vamos partir pra lá Vamos ver como que esse vídeo. Eu tô ansioso para poder participar, cara. Boa Valendo 250 nós. mil reais. Imagina. Pessoal, tá todo mundo pronto, só esperando agora para poder ir lá para a gravação. Não sei onde vai ser, mas todo tá mundo já uniformizado, já. Né, e tem muita um né? Será é. é. que nós alguma coisa? Ganhado. Fé. de os dedos. Não, não. <risos> Vamos para a gravação de ônibus Partindo, não, Agora não tem volta mais, hein? Já, já a gente vai colocar as vendas. É nós. Olha galera, tudo Só vou Dezessete vai ganhar. Eu já foi achado todo mundo. Só faltou água no 17 e já começou a ferrar o dia falta meia hora para acabar Hã? ainda não, acho que não é, mandaram o João subir Estou muito cansado tô quase desistindo minhas baterias tá esgotada a do celular aqui tá acabando falta oito minutos para dar 6 horas da manhã não sei quantas pessoas foi pega. Tenho que aguentar 8 minutos. 6 horas da manhã. Mano, nem acredito. Não tô acreditando que eu consegui. 6 horas da manhã. Galera. 6 horas da manhã. Cadê os cara? Os cara foi embora e me deixou mano. Uhul! Cadê os cara velho? Cadê os cara velho? Não sei <risos> nem como tô aguentando correr. Por onde que eu desço? Eu não sei sair daqui! Uh! Uh! É nóis! Mas alguém ganhou ou não? Vocês é foda. Vocês é foda, mano. Vocês é foda, velho. você se dedicar, mas não era pra se dedicar tanto, pô. Rapaz, acabou todas as baterias, cara. Gente, fui o vencedor aí da... Consegui ficar até as 6 horas, gente. Se não sei a você de 50 pessoas. Sabe que da hora? Você ficou da meia-noite até as 6 da noite. Sério? Ninguém achou. Amei. Gente... Foi difícil, hein? Na hora que você passou com o cachorro lá. Tá? Nossa! eu fiquei sabendo que eu quase vi você com os bons farejadores, mas infelizmente... Não, felizmente pra você, né? É, e assim, você ganhou 5 mil reais. Né? Estou muito feliz, né? Nada atrás. Né? Oh, tá graças a Deus. Lá, muito massa, na hora, conjunto. Tá ah, e até a próxima. Até a próxima. Bom dia! Hoje já é agora meio-dia e meio. Já foi a gravação, vocês já viram uns pedacinhos aí que a gente conseguiu filmar, colocamos aqui. E graças a Deus temos um vencedor. <risos> Nem acredito, então isso. Gente, valeu cada esforço que a gente fez pra ter ido nessa gravação. Cara, foi, muito muito top, legal, foi muito legal, muito legal. E também a gente viu como funciona de perto um canal grande com toda a sua equipe. É muita gente por trás das câmeras. a gente tem uma equipe enorme, enorme. Todo mundo, muita gente boa. Foi muito legal, cara, participar bacana, desse né, vídeo. É foi é uma coisa top. diferente do que a gente tipo assim grava né como é só eu e você no canal a Sim. gente nunca imaginou assim um canal grande uma equipe daquela né Nossa, é muito, pouco, tem gente que organiza como que vai ser outro que faz é fica no computador pegando os arquivos é muita gente envolvida no canal é diferente de, do que eu e o Thiago estão tá acostumados Que é só eu e ele no canal O que tiver que fazer em passar vídeo Subir vídeo é, Mexer na plataforma do Youtube É só o Thiago que faz Então assim, é muito legal Ver um canal grande como funciona de perto Foi muito legal participar Foi muito top, galera teve... E graças a Deus foi um de nós que ganhamos teve 50 participantes 50, 50 gente 50. Tá ligado? Porque 50 pessoas Cara e eu consegui mano, nossa eu tô feliz, aí a gente pegou galera, a gente tava, foi pro hotel, era 6 horas da manhã na hora que acabou, mas a gente ficou lá até umas seis e meia, o Thiago gravando o final dele lá né, tirando Sim. foto, aí a gente foi pro hotel, tomou banho, aí a gente ia sair né Thaís, uhum. tomou um café e ia sair, aí deu uma moleza no corpo, falei ah não vou aguentar Thaís, aí mano. a gente pensou, é muito perigoso pegar a estrada sem dormir de novo, então a gente dormiu até agora, meio-dia. Era antes, era menos de meio-dia na hora que a gente saiu do hotel. É. E agora a gente já tá na estrada voltando pra praia. Para matar a saudade do Cauezinho, porque o Cauêzinho tá aproveitando essa praia. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, de um vídeo aqui diferente, né? Se, você Se gostar, vocês gostou, deixa, gente... deixa nos comentários que a gente quer fazer mais vídeo assim para vocês. Filmar como que é o nosso dia a dia. É onde a gente vai, igual a gente está na praia mesmo. A gente queria filmar um dia pra vocês lá na praia, mas a gente não sabe se vocês gostam desse tipo de vídeo. Então se vocês gostam, comenta aí que a gente vai começar a trazer mais vlogs assim pra vocês, tá bom? Muito obrigada por ter acompanhado nós e torcido junto com a gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tamo junto.